Olá, gente. Aqui quem fala é o Dr. Márcio Tanuri, sou chefe do departamento médico no Flamengo, o médico do UFC aqui no Brasil. No último vídeo, a gente falou com vocês um pouco de lesão muscular, do estiramento muscular, da distensão ou da contratura muscular e. Para a gente terminar esse vídeo, hoje a gente vai falar um pouco de como fazer o tratamento dessas lesões. Para que vocês, além de saberem, e entenderem o mecanismo que pode causar, óbvio que todos vocês querem saber como tratar. Acredito que vocês já devam ter experimentado isso em algum momento na vida de vocês, na prática de atividade física de vocês. Como a gente falou no último vídeo, vocês podem ter tido uma lesão é, e ter tido pouca dor, pouca clínica, talvez até no praticante de fim de semana nem tenha percebido essa lesão, fica com uma dor, sente uma dorzinha, um incômodo e vai passando, como vocês já podem ter tido lesões maiores, incapacitantes. É, então a gente vai falar aqui para vocês agora como trata. E eu espero que vocês tenham tido o tratamento correto e, se vocês não tiverem tido, com certeza agora vocês vão saber reconhecer e vão saber como tratar isso de uma maneira melhor. Então é óbvio que, como a gente falou, as lesões musculares são graduadas de maneira diferente, sendo grau 1, grau 2, grau 3, numa lesão leve, moderada, grave. Então é óbvio que o tratamento e o tempo fora da atividade física vai ser diferente também em função dessas lesões. Uma das coisas muito importantes no tratamento da lesão é que a gente evite a fibrose. O que isso significa? Um tecido cicatricial dentro da tua fibra muscular, como se fosse a casquinha de uma ferida dentro do teu músculo. E isso pode, no praticante de atividade física, no atleta de performance, incomodar no futuro. Então, não só a gente tem que cicatrizar, mas ter uma boa qualidade da fibra. Então, normalmente, lesões musculares, grau 1, a gente tem um prazo médio de duas a três semanas e como a gente falou, lesão muscular, a gente não consegue nunca dar o prazo certo porque cada um vai responder de uma maneira diferente e cada um vai ter uma evolução diferente. As lesões grau 2, normalmente a gente espera de 4 a seis semanas, de 4 a oito semanas para que você possa voltar as tuas atividades físicas e uma lesão grau 3, a gente acredita que é em torno de 8 a 12 semanas para que você possa estar tá retornando às tuas atividades físicas. O que, que é importante é, nesse tratamento e que para você evite uma lesão futura? Então, a maior causa das lesões em série repetitivas é a primeira lesão maltratada. A grande maioria das lesões musculares, não importa é, a gravidade dela, se é leve, moderada ou grave, o tratamento vai ser feito através de fisioterapia. E na fisioterapia, a gente vai usar o gelo, como a gente já falou aqui com vocês, num processo mais agudo. A gente pode usar é, o calor num processo mais crônico. Mas, além da fisioterapia, o que, que é importante? O retorno à atividade física. Então, esse retorno à atividade física tem que ser gradual, porque ele não vai se curar clinicamente, medicamente, melhorar a dor e estar apto para realizar as mesmas atividades que vinha fazendo antes, porque essa fibra tem que se recondicionar para a gente evitar, isso é uma prevenção de uma nova lesão, que é tão comum nas lesões musculares e com isso a gente tenta evitar essa reincidência, essa nova lesão muscular que é tão frustrante para os praticantes de atividade física. Então a gente sempre faz de uma maneira gradual, saindo da fisioterapia, segurando um pouco a carga. Se esse praticante de atividade física, como a gente falou antes, tem algum desequilíbrio muscular, tem alguma lesão biomecânica de marcha, alguma disfunção metabólica, quando você descobrir a causa dessa lesão, você também nesse período tem que corrigir, porque senão a gente vai tratar a consequência e não vai tratar a causa. Então não adianta a gente simplesmente tratar a lesão muscular e se a gente não tratar o que ocasionou para que você tenha tido essa lesão, você vai ter uma nova lesão que é exatamente o que a gente não quer. É, então, fechando aqui, 90 mais de 90% das lesões musculares a gente consegue ter um bom tratamento com a fisioterapia, com a reabilitação funcional que a gente chama, com retorno progressivo e com a correção do que possa ter causado essa lesão muscular. E se não tiver nada que possa ter causado isso, que tenha sido somente um trauma, enfim, devido a um trauma direto, que a gente não consegue prevenir, que a gente, pelo menos, consiga uma boa qualidade de fibra muscular. E para você que está gostando do conteúdo do nosso canal, deixe suas dúvidas aqui nos comentários, se inscrevam no canal que vocês vão estar recebendo o link para vocês estarem acompanhando com a gente, assistindo semanalmente é, o nosso novo canal, aí trazendo informação para vocês sobre saúde, bem-estar, medicina desportiva, prática de atividade física, nutrição, performance, enfim. Então até o próximo, espero vocês semana que vem. Obrigado a todos!